Tô aqui de volta e agora já usando a identidade nova, você deve ter percebido E vou justamente usar esse projeto para poder mostrar algumas novas Alguns novos recursos, começando pelo Photoshop é, é engraçado que da última vez que eu fiz esse tutorial foi no CS6 quando, Assim que lançaram a Switch E depois disso um amigo meu, Cristiano, veio falar comigo fala: porra Jonas, maldade que você fez esse vídeo aí porque eu, depois desse vídeo eu acabei tendo que trocar meu Photoshop, então Cristiano se prepara, porque eu acho que você vai trocar de Photoshop de novo, se você ainda tiver com o CS6. Então, para começar, eu estou com esse arquivo de Illustrator importado, mas depois mais à frente eu vou mostrar como como faz isso, mas ele está aqui como você já conhece, né, como um objeto inteligente, e eu quero começar falando sobre as fontes. Então, primeiramente, quando eu clico aqui no objeto, ele obviamente vai tentar, ele vai me levar pelo Illustrator, porque esse arquivo é um arquivo de Illustrator. E a primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte: a fonte está é, deletada, né? Eu, obviamente, eu deletei de propósito. E você vai reparar que essa fonte chama Rosário e ela é uma fonte do do Typekit, né? Que vem com a suíte. Então, se você tiver a suíte completa você tem dentro de assets, você tem as fontes, e você pode adicionar as fontes que são de graça. Ah, o que eu queria falar então nesse começo é, como ele não localizou a fonte, e ele sabe que é uma fonte tipo Typekit, né, que vem do Typekit, ele está me dando a opção de sincronizar, ou seja, de baixar de novo essa fonte. Se eu tiver uma fonte no computador, ou quiser instalar uma fonte do computador, eu tenho a opção de localizar manualmente aqui dentro. Então, só para me mostrar como funciona o Typekit né? Então eu estou aqui na, no aplicativo do Creative Cloud Então se eu quiser adicionar fonte manualmente Eu clico nessa janela Ele vai me jogar no meu browser Então está aqui o meu browser Eu posso procurar qualquer fonte que eu quiser E obviamente eu tenho os filtros tá? Então isso aqui na direita são nada mais do que filtros eu, Como eu sei o nome da minha fonte Eu só preciso digitar o nome dela ele vai me listar as fontes com esse nome. Então, ele me listou aqui que eu conheço, só, só existe uma fonte chamada Rosário. Se eu clicar em usar fontes, ele vai pedir para sincronizar, ou seja, adicionar a minha biblioteca. Eu não sei porque ele sempre pede para instalar o Creative Cloud, mas é, eu já estou com ele instalado. Então, ele me mostra aqui que foi adicionado. Se eu voltar no Illustrator, provavelmente, viu como automaticamente, isso é coisa bizarra. Né, ele já, já reconheceu que eu estarei a fonte de novo Então automaticamente ele funciona aqui dentro E se eu fechar o meu Illustrator, né, eu não preciso salvar obviamente Quando eu voltar para o Photoshop Então está lá tudo direitinho Falando então na segunda parte das fontes É, por exemplo Uh, além então de, de poder usar o Typekit né? Agora eu também consigo prever as fontes em tempo real Em alguns outros softwares Ou, ou, ou nas versões, É, nas vers em alguns softwares mais antigos, obviamente uh, Eu sei que isso faz consumir muita memória Eu não tive tempo de, de pesquisar ainda sobre, sobre esse tipo de recurso no Photoshop Se ele faz perder... A memória muito rápido ou não Mas é legal você poder ter o preview da fonte em tempo real E não só esses, esses, esses exemplos pequenininhos aqui Que normalmente não dizem muito Até porque você não consegue ver usando as letras que você está usando no seu texto um, Como tem o Typekit aqui também Eu tenho a opção de filtrar para poder visualizar apenas fontes Typekit então, eu, E por aqui também eu posso voltar no menu Typekit para poder adicionar mais fontes. Para poder gerenciar as fontes que você baixou, eu tenho a opção aqui de Synced Fonts. Então, se eu clicar nessa, nessa, nesse ícone aqui dentro, ele vai me, me jogar numa outra janela do browser que vai me mostrar exatamente onde estão ah, ou quais são as fontes que eu tenho instalado no meu, no, meu, no meu Creative Cloud e daqui eu também consigo deletar as fontes. Dando continuidade, eu quero falar sobre os Smart Objects. Obviamente, você, ou não tão obviamente, mas já tem algum tempo no Photoshop a função de Smart Objects, né, que basicamente é essa opção aqui. Então, na, do jeito antigo de fazer, se eu tenho um arquivo, eu dou um place nele, ele joga o meu arquivo dentro do Illustrator, dentro do Photoshop. Esse arquivo é um Smart Object e por ser um arquivo de Illustrator eu posso aumentar o arquivo, eu posso diminuir o arquivo e ele sabe que é um arquivo vetorial e por aí vai e eu tenho a, a opção também de pegar esse arquivo clicar duas vezes nele, jogar no Illustrator ele vai... eu posso editar esse arquivo lá dentro obviamente como o é um arquivo é embutido, ele abre um arquivo temporário do Illustrator. Então, se eu fizer alguma alteração nesse arquivo, ele funciona ah, apenas nesse, nesse único documento. Então, fazendo fazer essa alteração aqui. Vou botar aqui a fonte branca. Então, está feita a alteração do que eu fechar o arquivo, voltar para o Photoshop, está feita a alteração. E ele funciona nesse arquivo. Pra mostrar que esse, essa, essa alteração funcionou, né, é, só funcionou nesse arquivo por causa dessa opção de embutir, eu vou fazer a mesma coisa do lado e vou trazer o mesmo documento da mesma forma. Então vou embutir aqui de novo, tá lá o mesmo documento que eu importei antes, com as mesmas propriedades do arquivo original. Repara nesse ícone aqui, que é o ícone original do Smart Object. Se eu usar a nova função agora, que chama Place Linked, ou seja, ao invés de embutir, ele vai apenas fazer um link com o objeto, que é a mesma forma que o Illustrator trabalha, que o aliás, que o InDesign trabalha, é a mesma forma que o After Effects trabalha, quando você está apenas uh, criando um link entre o arquivo original e e o projeto que você está trabalhando então a primeira, a primeira coisa que eu vejo é que o ícone é diferente então isso aqui me, me, me tem essa corrente me dizendo que isso é um link se eu fizer a mesma coisa também dar um duplo clique ele abre no escrito igual da outra, da, usando o arquivo embutido a diferença você vai ver agora se eu pegar esse arquivo aqui e fizer qualquer alteração nele só botar aqui né, as cores vou pegar isso aqui e fazer uma cor qualquer também fazer uma salada então tá ali a minha alteração no que eu fecho esse arquivo e salvo em qualquer documento que ele esteja sendo usado ele vai alterar então isso é perfeito se eu estiver fazendo uma, uma papelaria né, inteira né, de, de uma empresa ou de uma marca qualquer se eu estiver fazendo um projeto a, audiovisual eu já tiver com os, o, o layout em si pronto, eu só estiver trabalhando ou, ou negociando com o cliente o design ou as cores ou as fontes de algum dos objetos, então isso agiliza bastante. Ah, uma vez um documento desse salvo, então eu vou pegar esse documento aqui e salvar, salvar como LinkedIn porque né, são os objetos são os objetos linkados eu tenho agora a opção de package então o package nada mais é do que como também como você tem no design como você tem no After Effects a opção de pegar todos os, ob, os, proje, os, os, os, os objetos né, usados no projeto no caso as camadas linkadas que é o que não está embutido no arquivo em si e salvar junto com o arquivo, né? então se eu vier no meu, ar, no meu projeto, ele salvou o meu arquivo de psd, ele criou uma, uma pasta com todos os arquivos que eu tenho lá dentro, então ele salva de novo a minha, o meu projeto e tudo que eu tiver linkado ele vai guardar aqui dentro, perfeito para poder levar para o cliente, o que ele não faz é levar as fontes, porque fonte é propriedade, blá blá blá, copyright e por aí vai. Eu vou abrir um documento para poder mostrar uh, as próximas funções. Isso é só um layout básico que eu fiz, só para poder exemplificar. E basicamente o que eu queria mostrar nesse documento é. Primeiro, se eu clicar comand uh, no... No, no Mac ou control no PC, ele vai me mostrar a uh, o espaçamento entre os itens na minha na minha no meu projeto. Então isso é legal porque eu consigo então agora visualmente ter uma noção de espaçamento e também dentro do mesmo documento, quando eu começo a mover os meus itens, ele vai me dizer o quanto eu tô é, movendo, e o quanto eu tenho de espaçamento, para poder ter o um espaçamento igual entre os objetos. Isso é apenas uma coisa. Outra coisa que eu queria mostrar é, você antigamente tinha o, a opção de salvar para a web, né, quando você mandava salvar para a web, ele salvava o documento inteiro, você escolhia aqui as opções tem como ver o tamanho que ele vai ficar e você consegue salvar como imagem apenas ou salvar como a uh, imagem mais html agora você tem a opção de extrair uh, os objetos então quando você extrair os objetos você tem a opção de então de selecionar os objetos que você quer extrair então por exemplo vou selecionar os objetos extrair. Então ele vai me perguntar aqui agora da mesma forma como fazia no, no salvar para web, sendo que agora eu tenho a opção de uh, fazer individualmente por item. E eu também tenho aqui dentro a opção de escolher o formato que eu quero e se eu quero mais de uma, mais de um tamanho. Então por exemplo se eu quiser fazer isso como foto, eu quiser a foto pequena para usar no, no preview e a foto grande para poder usar no tamanho final eu posso fazer isso se eu quiser fazer o, esse asset sei que eu vou usar ele com tamanho reduzido para usar por exemplo num, celular, no, num projeto de celular eu vou precisar dele um projeto maior para poder usar num projeto de, de tela né, de desktop também posso fazer isso e aqui dentro eu tenho as funções todas explicando o que, que cada um faz Mas mais interessante que isso, eu diria, é quando você também vem aqui no menu arquivo e tem a opção de gerar as, esses, esses, esses arquivos automaticamente. Então com essa opção habilitada, isso aqui nada mais é do que essa diferença. Você habilita ou não. Então quando você habilita esse arquivo, essa, essa opção, você repara que aqui na minha pasta eu só tenho o meu arquivo salvo. Se eu vier aqui, por exemplo, no pôster e botar pôster, png automaticamente ele me gera uma pasta e dentro dessa pasta ele me salvou o meu arquivo eu vou puxar o meu Photoshop para o lado só para vocês poderem ver o que ele está fazendo aqui e a, a outra opção que eu tenho por exemplo, se eu quiser deixar isso mais organizado é botar esse arquivo dentro de uma pasta para poder não ficar tudo jogado no mesmo lugar, então eu poderia por exemplo fazer aqui, imagem barra e automaticamente ele gera uma pasta imagem, e na pasta imagem ele tem o meu poster eu posso fazer isso com todos os meus objetos eles podem estar agrupados ou eles podem estar soltos isso não tem diferença então deixa eu botar aqui itens barra obviamente eu tenho que botar todos eles a extensão então conforme eu vou fazendo isso ele vai criando para minhas pastas então eu posso fazer isso para todos os, os ícones repare aqui, se por algum motivo eu botar um nome errado isso não é problema eu só preciso voltar aqui e digitar o nome correto automaticamente ele corrige isso e joga na pasta certa Essa função é legal para você que está acostumado a organizar arquivo para web, então você agora não precisa mais perder tempo salvando um elemento de cada vez para poder fazer o seu layout separado. Você simplesmente coloca esses, esses tags, é, eu posso alterar o formato, não tem problema nenhum nisso, e automaticamente ele vai gerar um arquivo novo com o formato novo. ok e agora dando continuidade vou falar das novas funções de blur então para isso eu vou abrir uma foto aqui que eu tenho só para dar um exemplo também então essa aqui é uma foto ela já tem a, a, a profundidade aqui mas para poder mostrar o que eu tenho de novo vou mostrar aqui então primeiro o blur gallery então no blur gallery não importa qual Basicamente, né? não importa qual tipo de Blur eu escolho, porque todos eles aparecem aqui dentro, e eu posso trocar simplesmente fazendo um clique. Então eu vou primeiro mostrar o path Blur, que é esse Blur novo, que ele funciona usando, como o nome diz, um Path, ou seja, uma curva. Igual a ferramenta de Path que tem, né? se você já usou antes, se você está acostumado, a trabalhar com, deixa eu cancelar aqui, está acostumado a trabalhar com o Path, né? o Pen tool. então você já vai saber trabalhar com esse filtro. Então pathblur Blur, eu preciso então desenhar aonde eu quero, então o que eu vou fazer primeiro aqui, é desenhar o meu, o meu Blur, né? desenhar o meu Path, E vou fazer agora um outro aqui fora. Repara que para cancelar eu estou apertando o ASC, senão ele vai ficar com essa forma para sempre. Então eu, eu seleciono aqui no ponto inicial o quanto eu quero de Blur. E no ponto final o quanto eu quero de Blur. E se eu não quero que o blur afete essa área, por isso que eu fiz esse desenho aqui dentro, o que eu tenho que fazer é recolher a área afetada de blur aqui dentro. Então é isso, é, um, é uma forma de fazer. Ele tem esse basic blur, ele tem esse rear sync, você pode reparar como funciona. Eu pessoalmente tenho preferido já esse. Ele tem os efeitos, pra mim é um pouco melhor o jeito que ele trabalha, mas é justamente o, o você experimentar e ver pra você qual o que funciona melhor. Cuidado que ele pode criar, como você pode ver aqui na imagem, ele pode criar alguns artefatos estranhos. Mas tudo vai depender também do que você quer fazer. Ah, o outro blur novo é o Iris Blur, ou seja, esse blur de íris. Que também nesse caso é interessante, porque eu posso desenhar o meu blur em torno desse objeto. Que é levemente ovalado. Então aqui eu escolho o quanto eu quero. Aqui eu escolho a quantidade de blur. Aqui eu escolho o tamanho da minha íris. E aqui a área que vai afetar esse blur. Eu, eu também posso, obviamente, mudar o formato dele. posso movimentar e também obviamente se eu quiser eu posso criar mais de um ponto desse se não querendo só delete né, em cima desse ponto e está tudo ok então com essa área do jeito que está eu vou dar um ok nisso ele vai aplicar esse meu blur só para poder mostrar então a nova função que é a de seleção que agora chama focus area então ele, antigamente tinha como fazer a seleção por cor, por tom Agora ele tem como fazer a seleção por área de foco também. Então aqui eu escolho a profundidade de foco que eu quero que ele selecione. E ele vai fazer essa seleção para mim. Eu, obviamente também posso escolher automático. Ele vai tentar adivinhar a área. E obviamente se tiver algum defeito, como eu estou vendo aqui, eu sempre posso vir e limpar ou pelo menos tentar limpar essa área que está contaminada uma vez que eu acabar essa seleção primária eu querendo também tem como jogar no Refine Edge que funciona da mesma forma que você já conhece então dentro do Refine Edge eu tenho todas as opções de seleção poder melhorar a minha seleção, obviamente essa imagem ela não tem um, um foco definido né? ela não, não foi feita para isso mas dá para você ter uma noção de como funciona a seleção e sendo que dentro do, do próprio Refine Edge eu também tenho as opções de limpeza também da, da máscara e para terminar essa apresentação do, das novidades do Photoshop CC 2014 eu vou mostrar Uh, novidade que tem na Layer Comp, se você nunca usou Layer Comp, é, é um recurso bastante poderoso que basicamente ele consegue armazenar vários layouts no mesmo projeto. Então agiliza, você pode tanto mudar propriedades quanto mudar posição e efeito e o que vai ser visto ou não. Então, no caso aqui, uma diferença básica entre o inglês e o português, eu estou ocultando essas duas camadas e eu também tenho uma propriedade aqui dentro do papel que é o color overlay que está alterando de azul para vermelho. Isso não é novidade nenhuma a novidade que tem agora é que eu consigo também atualizar todas as uh, todas as comps, né, todos esses projetos, todas as versões de uma vez só. Então por exemplo se eu tenho os azuis e eu quero alterar eles todos para verde. Então, por exemplo, esses dois são azuis, esses dois são vermelhos. Eu quero alterar só os azuis. Então, eu posso pegar um azul desse, alterar a propriedade dele. Então, digamos que eu quero alterar para um verde. Escolhi um verde aqui mais escuro. No que eu atualizo esse, o outro ainda continua azul. Então, o que eu tenho que fazer agora é selecionar o segundo e pedir para ele atualizar o preset de efeito. Então quando eu clicar nesse, ele também está verde. A única coisa que eu preciso fazer, obviamente, é alterar o nome, mas diria que isso, dependendo do caso, é um dos menores. É um menor problemas. Porque aqui eu só tenho 4, mas se tiver 8, 10, 20, você vai poder alterar todos de uma vez só. E é muito mais rápido do que o jeito de fazer anteriormente. Outra coisa que também não posso deixar de falar é uma novidade no Content-Aware se você já usava o Content-Aware antes é, você já conhece como ele funciona então o que eu tenho aqui é o Content-Aware e as opções dele, de como ele vai fazer o patch a novidade é que no Content-Aware agora eu tenho essas opções aqui dentro de adaptação da, da, dos pixels então por exemplo, eu vou ampliar uma área dessa então repara que de cara a área está escura ele já corrigiu para mim usando esses parâmetros, mas eu ainda posso vir aqui se eu quiser e alterar então deixa eu chegar um pouco mais perto então também posso chegar aqui dentro e alterar esses valores para eu poder adaptar melhor a minha, a minha, ao meu objeto então repara que com isso eu consigo ter muito mais controle e obviamente hum, o blending né, entre, as, entre as, os dois pedaços vai ficar muito melhor. Para não sair daqui sem falar das galerias, que é um recurso que eu achei sensacional, é, basicamente você tem a, a biblioteca agora que você pode criar ícones aqui dentro, você pode armazenar objetos aqui dentro e, dependendo do software que você está usando, você vai poder usar a, essa biblioteca de, entre, entre os softwares. Então, por exemplo, isso aqui, esse objeto, né, esse, uh, esse sample do, do Nexus, esse modelo 2D do Nexus, eu baixei da biblioteca da, do Marketplace, então repara que ele tem um, um os layers, é tudo editável, obviamente depende de quem fez e como ele publicou, mas eu posso fazer o que eu quiser, basicamente, com esse objeto, e para poder adquirir mais eu só preciso entrar no meu Creative Cloud, eu vou em Assets e Market. Então eu tenho vários aqui dentro, eu só preciso clicar nesse íconezinho e ele vai baixar para a minha biblioteca. Se eu quiser criar outras bibliotecas, eu só preciso criar uma nova biblioteca, como é o meu caso aqui. E repara, esses, esses ícones todos, todos os objetos, eu criei dentro do Illustrator. Mas como o Photoshop também tem esse recurso, eu também posso visualizar, e se eu quiser trazer esses objetos para aqui para dentro do do, do Photoshop. Repara aqui, ele não coloca como link, ele coloca como apenas como smart. Então, obviamente, se eu fizer alguma alteração no Illustrator, é, ele não vai alterar aqui dentro. Mas se eu pegar esse objeto e jogar na galeria, ele vai alterar a galeria no Photoshop. O que eu preciso fazer então é trazer para cá de novo. Eu posso então Adicionar gráficos, eu posso adicionar texto, estilo de texto, estilo de efeito, e posso adicionar cores. Uh, então, obviamente, ele fica dividido por esses itens. E sempre que eu precisar uh, atualizar a biblioteca para forçar uma, uma atualização, eu vou ter esse ícone. E se eu quiser deletar um objeto, eu tenho esse ícone. Eu também posso mudar o tipo de listagem. E também posso colaborar, que é o mais interessante. Quando eu clico em colaboração, ele vai abrir o browser e no browser ele vai mostrar a biblioteca que eu tenho e para quem eu quero compartilhar simples assim então esses foram as novidades que eu tenho para mostrar do Photoshop se você gostou desse vídeo uh, dá o like se você curtiu o canal aguarde que eu Estou começando a fazer muito mais vídeos. Se você quiser continuar assistindo, é só uh, assinar o canal. Obrigado por assistir e até a próxima.